Ah, Alex, mas você está querendo dizer que a gente pode ter pensamento triste e que não tem base nenhuma na realidade? Sim. Como assim? A gente pode ter um pensamento completamente errado, errado sobre a nossa vida. Exemplo, você pode ter um pensamento assim, ah, eu estou triste porque eu tenho doença pau. Aí eu te pergunto, tá, mas essa doença Tá falando que foi transmitida para ti por uma transfusão de sangue. Tá. Tu fez uh, exame de sangue para saber se tu tem essa doença ou não? Ah, não fiz, mas eu acho que estou com essa doença. <risos> ou foi num carnaval, aconteceu... Deduziu. E a pessoa me ligou falando que tem uma doença X eu não fiz nada de exame, acho que tem. Estou mal, quero me matar. <risos> Primeira coisa, tu vai ter que questionar é. esse, esse teu pensamento de que tu tem essa doença. Por exemplo, vai fazer um exame. Sim. Aí tu faz o exame e não tem nada de doença, ou seja, tava errado o pensamento. É, ou quando tu já te preocupa de, de antecedência, alguma coisa que vai, tu acha que vai acontecer. Exato, é, essa aí é uma, eu acho que é o mais <risos> E aí quando chega lá, fulano me deu e quer falar comigo urgente gente, hum. tudo mesmo, foi demitido. É. Meu Deus, o cara vai me demitiu agora. Sim. Eu achei que ela chega. Não, nada disso, não nada disso. Oh. E a pessoa já sofreu, já chorou, já fez um diabo a quatro. Já demitiu os seus empregados de casa, ah. já cancelou a escola das crianças, já mudou de carro. Sim. Mas essa é uma questão de um sofrimento antecipado, por quê? Porque lá embaixo tu teve um pensamento a respeito de uma situação que tu viveria. Sim. Né? É. E a tua vida virou é. a Por quê? Porque tu tinha certeza que aquilo era verdade, mas não era. Sim. Não era. E isso a gente passa o dia inteiro.